Qual é o temperamento que você menos gosta é, em você ou nas outras pessoas? Qual é o temperamento que você mais gosta em você e nas outras pessoas? Reflita um pouquinho sobre isso. E algumas perguntas aí específicas sobre o texto é a segunda parte da pergunta. Ah, segundo esse texto, todos devem ser prontos para o quê? Para ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir, ouvir, ouvir, ouvir. Ouvir não apenas com o nosso ouvido, mas ouvir com o coração. A gente ouve com o ouvido, processa com a mente e realiza com o coração. Então é importante esse processo, os três níveis de comunicação. Ouvido, mente e coração. Ouvido, mente e coração. Toda vez que nós conseguimos fazer esses três processos, três passos, efetivamente nós estamos ouvindo. Segunda parte diz, todos devem ser tardios para falar e para se irar então todos nós precisamos aprender a ouvir e depois falar e por último se necessário se irar mas isso é coisas tardias por quê? a terceira pergunta diz por quê? por que, que temos que ser tardios para falar e para irar né principalmente para ira porque a ira do homem não produz a justiça de deus aqui é interessante a gente compreender isso Todas as vezes que eu me iro, eu estou tentando aplicar a justiça de Deus como se eu fosse Deus. E eu não sou Deus. Então, toda vez que eu pleiteio com Deus a ira, né, através da ira, eu pleiteio a justiça de Deus, é como se Deus cruzasse os braços e dissesse assim, tá bom? Você quer fazer? Faz, resolve aí. Você tá nervoso, tá chateado, tá bravo com alguma coisa? Vai lá e tenta fazer. E Deus simplesmente vai deixar eu tentar fazer até que eu perceba que eu não consigo fazer e volte para ele e digo, Senhor, me ajuda porque eu não consigo resolver este problema. A pessoa que tem ira, ela muitas vezes ela quer ser mais justa do que Deus. E ela não consegue entender que Deus a ama e Deus ama o outro também da mesma forma que a ama. Para acolher a palavra de Deus com mansidão, é preciso se despojar, ou seja, se livrar de dois problemas que Tiago vai dizer aí nesses textos. Quais são eles? Toda impureza e acúmulo da maldade, ou toda impureza e acúmulo de maldade. É importante a gente compreender que nós não podemos acumular impureza nos nossos pensamentos. Não é porque o meu temperamento me produz algumas coisas ruins que eu vou dar vazão àquilo e que eu vou fazer aquilo acontecer. Então, toda vez que o meu coração estiver irado com alguém ou com uma situação, eu preciso perceber que aquela impureza, e se eu não tratar aquilo, aquilo vai trazer um cúmulo de maldade e vai fazer com que eu perca a bênção de Deus naquele processo. Algumas perguntas agora da aplicação pessoal à última parte desse estudo. Qual é o seu temperamento? Como você tem percebido os aspectos negativos do seu temperamento? Eu posso falar por mim? Eu tenho, por exemplo, o um temperamento é, sanguíneo e você sabe que eu, às vezes, sou impaciente. Então, eu preciso aprender a ser paciente, né? Você já aprendeu a ouvir uma crítica ou exortação? Seria capaz de ouvir uma uma, uma, uma crítica agora bem na frente de todos? Não é fácil ouvir crítica. Por mais que a gente saiba que a crítica é construtiva, para algumas pessoas isso vai trazer um peso muito grande, né? Então nós precisamos aprender a ouvir críticas, mas não é fácil ouvir crítica. E a terceira pergunta dessa terceira parte: o que você costuma fazer quando fica irado com seus pais, amigos, professores, chefe, etc.? Né? Algumas pessoas quando ficam irados a boca começa a babasse e elas começam, parece que elas querem sair batendo, né? Então algumas pessoas precisam ser contidas. Algumas pessoas precisam aprender que quando elas estão iradas, elas têm que ir para um canto de passar aquele, aquele fervo, né? elas precisam se isolar, porque se elas ficarem ali naquele, naquela situação, elas vão criar problema. E eu quero também dar uma dica para você, toda vez que você tiver que lidar com uma pessoa que tem ira, né? e que se ira facilmente, a pior coisa que você faz, depois do estresse, depois de tudo, é ficar justificando para aquela pessoa, é ficar conversando com ela. Depois que o leite derramou, não tem muito o que fazer. Depois que alguém ficou irado com você por alguma coisa que você fez, deixou de fazer, ou uma circunstância em que vocês dois estavam envolvidos, pare de falar. Não adianta você falar. Quanto mais você falar com uma pessoa que está irado, mais irada ela vai ficar. Então deixa a pessoa quieta no canto Sai de perto, vai para outra coisa Vai fazer outra coisa, mas não fica perto De um irado, porque você vai aumentar A ira do irado, tá bom? E não tenta justificar também a ira não Deixa Deus resolver o problema dele E se não você acaba pegando o problema dele para você E por última, a última pergunta Algum companheiro já o ajudou a vencer Um momento de ira? Né? Conte aí, como é que foi que este companheiro é, Te ajudou a vencer Um momento de ira Tá bom? Portanto, a justiça de Deus só ocorre quando eu, em sendo injustiçado, tendo motivo para a ira, eu abro mão da ira e coloco o problema diante do Senhor. Eu não sei como você está vivendo hoje, quais são os problemas que tiram você do sério, mas a minha recomendação é leve a sua preocupação, os seus problemas ao Senhor e ele produzirá a sua justiça. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no meu canal, curta aí as nossas transmissões, compartilhe com as pessoas que você ama e eu voltarei num outro momento com um outro devocional para a edificação da sua vida.